O oh, irmão do coco chamei, senhor, pai do senhor, a pai do senhor, irmão. Olha, são detalhes que dão cura o trabalho do nosso irmão, aqui ó Água do... Água de coco Água de coco Água do coco faz bem Irmão Lázaro O homem de oração tem um trabalho bonito Esse, Nessa... Por onde ele passa Nós não falamos Sobre o Espírito Santo Passei aqui é porque Eu não sabia que era frio Aqui eu vim conhecer Porque lá em Vitória não tem, frio, não tem frio não É o ano inteiro calor Isso aqui lá já é frio O senhor morou quantos anos em Vitória? Uns 30 mais ou menos Aonde que era o ponto do senhor lá em Vitória? O ponto de, de trabalhar É Num lugar chamado Polo da Glória Vila Velha, lá perto do convento. O senhor era ali no, no, no pé do convento? Não, era bem pra cá. Não bem sei. pra cá. No Polo da Glória, não sei, perto Pó. do Chocolato Garoto. Sim. Ali é um ponto de referência, assim que é um ponto de referência, né? O senhor fez muita amizade ali? Irmão, eu não sei quanto que eu fiz, não dá pra calcular. Muita gente ali. É, a pessoa que vai saber falar, porque eu, todo mundo que vinha ali, pra mim já era amigo. Amigo. Eu, eu sou, eu conheço aquela região. Então, irmão. vezes você já até me viu lá. Eu é, muito tempo lá. Eu sofri acidente lá, em Vitória. É mesmo? É. Tem 35 anos. E você sofreu um acidente? É, ali Mais na Rodovia do Sol. Na Rodovia do Sol. É, indo para Guarapari? É, indo para Guarapari. E eu tinha... Um, a minha família é muito forte lá em, em Vitória, os Gomes. O senhor conheceu Paulo Artung? por nome assim não, era um, ele era político, não era é. na época. Só sei que ele era, mas eu não sei assim... Ó. Eu, eu tinha um irmão que foi diretor do DETRAN, Lésio Sattler, ele foi deputado federal... Eu trabalhava ali no Polo da Glória, mano, de manhã à noite. Ah. Nós tínhamos um ponto de oração ali na rua, que eu nunca soube, perto do... Eu esqueci o nome do, do, do mercado que é, Perto de, de uma loja bem famosa lá, São Paulo. São Paulo. Uma loja de roupa. E mais que loja, senhor, ali, ali que era vizinha? Uma, uma, uma famosa, deixa eu ver o nome, esqueci agora. A gente vai embora, vai esquecendo tudo. O senhor agora, morou 30 bem, anos lá? Bem, mais ou menos. Mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos. Lá. Eu tenho os parentes que moram ali naquele canto. E eu tenho saudade de lá. O não Mas voltou? eu gosto daqui. Pra viver. Por quê? Porque aqui tem é pacífico. Pra mim eu tô na fazenda aqui. Cercada de muito arvoredo aqui, muito lindo. Isso eu gosto demais. Não pro... A gente não deve preocupar só com o que vai comer, que beber, vestir, não. Isso aí já é o mínimo, não é verdade, irmão? É. Tem que viver. Viver é viver. É o, é o... Não é assim, eu estou existindo, eu, eu não morri ainda, mas não está vivendo. O, o viver bem, que o senhor fala, né? O clima bom... O clima bom, exatamente. Não é nem tanto pelo comer, pelo comer você come o necessário. Pode ser peixe, pão, você come e alimenta. Tendo coco para beber água, está bom. Está bem. E, e peixe, irmão? Peixe e pão. É, é uma ótima comida. O senhor, o senhor comeu muito peixe ali no Espírito Santo? Quase nada, não é. preocupava com peixe, não é verdade. Irmão, olha bem, irmão. Peixe e pão alimentavam muita gente na época, há uns dois mil anos atrás. Fazia festa de pão. Jesus fazia milagre de pão. Não fala assim muito arroz, feijão, essas coisas. Peixe e pão. Peixe e pão. Deus ordenava corvo para tratar de gente com pão e com carne. É isso mesmo. O senhor sabe o que é. eu estou falando. Ele ordenava. Outra hora ele, olha bem, por isso que eu falo, não se com comida. Coisas. Uma mulher viúva, ele falava vai lá, ia, tem comida, ela é lá que está a comida, vai lá. Fica lá na casa dela, plantava assim. O azeite multiplicava? Na casa da viúva, é lá que está a comida. Olha que coisa mais linda, irmão. Para de eu... pensar nisso, é. ele ia lá, ficava assim. contava aquela mulher catando cavaco. Cavaco não é de tocar não, é cavaco de lenha. De madeira, para fazer fogo, para assar o pão, o bolo. Ele ainda falava assim: faz primeiro para mim, pãozinho pequenininho, tá bom, tá aí na mão. Não era desse jeito? É. Né? Eu ficava assim, pensando nisso, que coisa linda, justo na viúva, é lá que estava tá comida, vai lá. Não, Eliseu. É tem, tem, tem um peixe chamado tubarão, mas tem gente também chamada tubarão, quando é. ele não é tubarão. <risos> Ele é tubarão falsificado. O é. verdadeiro está no mar. É, é lá que está o banco, o banco. O banco verdadeiro está lá. Vai lá, Pedro, passa a mão no anzol, vai lá pescar. Nem sei se pescava com azol. Mas Deus falou que pegava com azol, né? levou o azol. Primeiro peixe que tem, paga o nosso imposto. Cobraram o imposto de Jesus. É. Eles ele estavam acostumados a pegar com a rede pescar com a rede. Aí depois Deus mandou eles pescar, jogar à direita do barco, aí veio, veio a rede cheia, Sente né? Cento e poucos peixes, de uma Sente... vez só. Quase rompe a rede de chamar os, os outros pescadores. Vem pra cá, ajuda nós, tem muito peixe aqui agora. Aqui tem fartura. É isso aí, irmão. Irmão Lázaro, Eu fiquei tão potente de conhecer o senhor e de registrar essas histórias bonitas. O senhor passa é, fé pra gente. Agora, ontem nós falamos em fé no nosso aplicativo de mensagem. E eu falava, irmão, é tão fácil ter a fé. Mas como é que faz para ter fé? você não sabe, então você não está lendo a Bíblia. a Bíblia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. pela lá em Romanos. É. É assim, falou, mas como assim? Ué, se você ouve, tem duas maneiras de ouvir. Quando você lê, você está ouvindo. Está vendo a própria leitura. E quando eu estou falando, você está ouvindo eu falando, está ouvindo do mesmo jeito. E dali que vem a fé. Não tem outro jeito de, de vir fé. A palavra ela é, é descrita por Jesus como uma semente, o que lança a semente. Ela é Ela a vai semente. produzir, ela é a semente. Né? E essa semente é que produz a fé, que produz a esperança, que produz o amor que produz as virtudes do Espírito, né? É verdade. É. Então, irmão, a fé, e a... olha bem, se a pessoa parar para analisar, Deus fala, sem fé é impossível me agradar. É. Ninguém me agrada porque faz direitinho as coisas, mas não tem fé. O Senhor falou, assim, olha bem, uma coisa que é difícil, você consegue fazer, realizar uma coisa difícil, mas sem fé não realiza nada. Sem fé é impossível a verdade. Confiança é uma coisa que as pessoas não falam hoje. É, confia no Senhor, descansa no Senhor, deposita sua fé no Senhor. Isso é um sinal de confiança. Eles, eles confiam nisso aqui, irmão, chama a máscara. Eu uso porque eu, eu pego o ônibus. O ombro obriga a usar uma máscara, uma besteira dela. Isso aqui não é remédio, nunca foi. Máscara é. não é remédio, e nem remédio não, não cura, é remédio, remedeia, o senhor não é. entende. Já está na quinta vacina, quem que ensinou isso? Não curou nem na primeira, nem na nenhuma, e nem essa vai curar ninguém. Estamos desafiando a, a, a medicina. Jó desafiou os médicos da época, Eu não sei se você não lembra disso. Se você escalasse, você ali sabe vocês são médicos que não curam nada, não serve para nada. Está escrito na Bíblia, eu não lembro de Jó. Eu me lembro agora o versículo, o lugar. Mas se alguém me cobrasse, eu buscava a Bíblia e mostrava. É. Porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia, olha bem, irmão. No, um dia um peixe grande, na Bíblia fala que... Tem um lugar que fala que era baleia mesmo, no outro lugar que era um peixe grande. Não engoliu um homem. Agora veja bem, a pessoa acha difícil acreditar nisso. Se falasse que, que o homem engoliu a baleia, eu acreditava. Se estiver na Bíblia, acreditava. Se não estiver, falando acredito nisso não. É. A Bíblia é, é para a fé para a prática. É para pôr em prática. Não é só para ter fé nela, não. Nós temos um capítulo da Bíblia, capítulo 11 de Hebreus, só para descrever a fé. Né? Os heróis da fé. Os batalho, heróis né? da fé. Do passado. Oh, irmão, que coisa bonita isso. Ah, a, a nossa dependência tem que ser de Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele que viveu nos momentos mais difíceis do livro de Salmo, que era os momentos de guerra, de angústia, de tribulação. Eles estavam confiando no Senhor. E depositando, né, é, e depositando no Senhor a, a, a esperança para viver a vida bonita para a glória de Deus. Está chegando uma freguesa aí para o Senhor. Dá né? licença um pouquinho, irmão. Estou botando aqui uma freguesa que acabou de chegar, tá bom? depois pra Falou então, meu irmão. Bom dia. Aí, até, é tudo bonito aqui, né? Agora eu vou... Já substituir a, a nossa bateria. Hoje, dia 19 de agosto de 2022. Estou aqui conversando com o irmão Vê, Lázaro. Vem. glória a Deus! Glória a Deus! Aí o hino. É. Isso aí é elemento que vem de céu para nós, Alegria, alegria do Senhor. Ah, tá cantando tocando bem lá. Bom dia! Bom dia! Bom, é. irmão, o hino canta, toca direto, né? Como é que é, irmão? O hino aí toca direto. Eu ponho direto, Mas eu ponho baixinho, não perturba é. não. Tá vendo, ela? lá. Eu quero que ele queira ouvir. Se eu forçar, ele vem e não quer ouvir. É. Concorda, irmão? Você tá vendo que lindo? Muito bonito. Como é a Palavra de Deus cantada. Bom, irmão. Eu ouvi você assoviando aqueles hinos. Ah, passei no inuável, né? É. Qual que é o que você gosta mais de assoviar? Vamos ver. Vamos, um Fica, danço, fica né? mais um pouquinho para cá. Aqui assim, mais pertinho. Vou tentar. É. Céu, pelo filho que se arrependeu, eu não sei de corozinho, mas eu vi um canto ele Porque eu sei. Eu a vez, música agora. da cabeça, o senhor sabe aqui a sua viara é ó, consegue. Eu andei. Eu andei e perdido Eu paguei Longe, longe do meu Salvador Que do céu ele desceu E o seu sangue Verteu para salvar um tão pobre Pecador Foi na cruz Foi na cruz onde um dia Eu vi Os meus pecados carregados Em Jesus Foi ali pela fé, que os meus olhos se abriu, e agora eu me alegro em sua luz. Amém. Amém. Amém. a luz Deus seja louvado, eternamente. Deus, Deus seja louvado. Oh, Ô oh, oh, pastor, o oh, oh, irmão Lázaro, tem alguns hinos que são meio complicados, aquele é mestre o mar se revolta, sossegai. O senhor sabe. Sabia. Eu não tenho, não sei há é. muito, mas se eu não é. tiver o livrinho de canto na mão, eu não sei, um pedacinho. Oh, mestre, O mar se revolta, a onda não nos dá um pavor. O céu se reveste de treva, não temos um salvador. Oh, navio bate morrendo, pontes a derramar, la la la la la la, la la la as ondas atendem sei, o que eu mandar Sossegar, seja o, mar. Homens, sei, bem, o do mar As irmãs dos homens são o reino do mar As terras não podem a não tragar Ele é o Senhor do céu e mar Pois todos ouvem o Seu mandar, sossegar, sossegar que estamos o Seu mandar, sim, sossegar Que pena Amém. que eu não aprendi os hinos de corte Amém Mas o Senhor está de parabéns, pastor A... A inologia nossa é muito rica, né? Nós temos muitos ídolos bonitos, né? Ei. Irmão, eu fiquei 14 anos na Igreja Batista. Foi ali que eu nasci. Dá uma saudade, glória a Deus, da vontade de aceitar Jesus hoje de novo. O senhor frequentava qual igreja, na Primeiro, irmão, que eu nasci, foi na, na, na Igreja Batista. Da lá em, São Paulo, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. O Aestário do Vergui. Quem é que era o pastor lá na época? Era um pastor americano, agora eu não me lembro nem o nome. Eu lembro dos caras para trás, o pastor Isaías. Eu fui criado bem dizendo a casa dele, fiz curso de casa por causa da, da, da igreja. Eu estava com meus 16 para 17 anos de idade. Quando eu levantei a minha mão para cima, dentro da igreja, foi o seguinte, ó. eu fui, eu, eu não conhecia a igreja, eu ia pro cinema dia de do domingo de tarde de matinê, que chamava, né, Aquela mais aquele negócio de, como é que fala, é... cinema e tinha um negócio outro, chamava outra coisa, esqueci. Matinê. Matinê, eu ia por causa daquela vestralhada, só, como é que fala, matineira mais visalhada aquela bobeira toda. Depois eu ia pro barquinho, que não tinha que fazer. Um dia, quando eu ia indo pro, pro matinê, de, que era de tarde, tava armando. Eu estava tocando, tocando um hino, eu nunca tinha ouvido um hino, nunca aqui. Apaixonei, Tava lá os irmãos com um violão, com a sanfona, já viu falar, né? É, que eles falam harmônica, tocando um hino e eu fiquei maravilhado. Eu falava assim, eu não sabia de que, que jeito que era aquilo. Eu falava, meu Deus, eu nunca vi no mundo um homem que toca desse jeito. Era, era consagrado mesmo, é. mas ele tinha que ser livre mesmo. Eu fiquei apaixonado, fui ali até o fim do curto, querendo ver mais, mas a oportunidade dele era uma só. Ali o pastor pregou, falou, eu não, não dei confiança para não, não entendia. O filho lá, quem quer sair levantar a mão no meio da flúor? Na época o curto era feito na rua, chamava assim, curto ar livre. Eu fui lá, tinha muito, era comum aquilo. Fazia apelo lá no meio da rua mesmo, coisa mais linda. Falava assim, quem quer aceitar Jesus? Eu ficava assim, aceitar Jesus, eu fico O que é isso? Como você vai aceitar Jesus? Não tem ninguém, Jesus, como morreu, não tem mais. Ele acabou, acabou, acabou, esse barulho. Terminou o curso, ele fez um convite, muito bonito. Quem quer nos acompanhar até o tempo da Igreja Batista, que é pertinho? Sala do Bergueiro, 3.750, se não me engano. Eu não fui não fazer porque... Fazer o que lá? Aí eu fui pro cinema, mas não, não fui mais gostando. Fiquei com aquele hino na cabeça. E eu ainda lembro até hoje, foi aquele, aquele hino assim, ó. Já refugia a glória eterna, né, menino? Já refugia a glória eterna. Fui tá cantando aquele hino, mas só no som do, dos instrumentos. Eu apaixonei. Domingo, no outro, próximo Domingo da Frente, eu já fui querer ver se os irmãos estavam lá. Estava escalando, era hora que eu ia pro cinema. Era hora que ele fazia os cantos dele. Fiquei de, de novo, eu falei, será que vai tocar hoje? Fiquei ali apaixonado, já querendo ver. Não é que tocou? Ele tá armando ali as coisas dele em cima da, de uma Veronese, não sei se era esse nome. Parecia uma um, um, um, de carregado de punho. Veraneio. Veraneio, daí fiquei é. é maravilhoso. Aí eu já vi os demônios que com o meu tá outro violão, tava aqui. Ah, vai tocar de novo, o tá? carro. Não lembro mais o do hino que foi, eu a minha conversão, foi aquilo. Aí fiquei ali, ó, maravilhado, Falei, quando tocou de novo, fiquei até o fim. Fez o convite para ir para igreja. Eu não fui. Não vou dizer que não era a minha hora. Eu queria a minha hora mesmo, que aí, sempre, um atinê, né? é ir um sempre o Montinei, né? Aquela era a minha hora. De Jesus estava chegando. Aí não fui. No terceiro domingo, eu fui nesse, fui nesse. E agora já era o terceiro domingo, eu fui de novo. Quando ele convidou para ir para quem queria ir na igreja fosse lá na igreja, eu fiquei com alegria e falava, ah, eu vou, se Deus quiser. Eu vou chegar lá, vou sentar na ponta do banco. Quando pastor deixar os irmãos tocar, tava de tocar eu o hino eu vou embora. Fiquei pensando, eu vou ficar lá no cantinho, assim, lá fora. Quando eles entrarem, eu entram na ponta do banco. capaz fácil de ir embora. Bem atrás, o outro irmão mais preparado do que eu não estava preparado, não sabia. Entra para dentro, fica mais um pouquinho, daqui a pouquinho eu entro. Eu entro. Aquele homem que pensou em casetudo, pra mim ficar lá atrás. Não deu jeito. O homem foi preparado por Deus pra me ajudar. falou: vem aqui, senta aqui. falei: não, eu quero sentar aqui na ponta, aqui, pertinho tá bom, mas pra mim é melhor. Ele falou: não, vem aqui. Ele já tinha uma estratégia. Era um bom evangelista, né? para me visualizar naquele dia. Ele foi meu companheiro de levar lá pra dentro. Puxou eu assim no meio dos bancos. Não fiquei na ponta, fiquei logo no meio. Falei, meu Deus, eu aguardo, saio. não vai dar. Fiquei ali, na hora que tocou o hino, eu fiquei numa alegria. Lá dentro da igreja, escutei o hino tocando lá dentro. Falei, que coisa linda, meu Deus. Ai, que coisa linda. Mas não queria levantar a mão, né? Aí a pregação não lembro mais nem que foi, só queria ir embora. Mas não dava mais. Na hora da pregação, não entendi nada. Quando ele fez o convite muito bem feito. Ele falava, assim, se tiver aqui alguém que quer levantar a mão nessa noite, às vezes é só, só a vez. Levanta a mão, aceita Jesus. Quem sabe se está aqui pela primeira vez, eu achava que ele tá falando aqui ali, porque achou que era ele que estava lá pela primeira vez, mas não era, era o jeito dele fazer o, o apelo. deu nada, não, não queria. Ele falou, levanta a tua mão, você não vai ver ninguém, mas você vai ver Jesus te abençoando, você vai sentir. Eu ficava assim, que a pouco, irmão, o, o, o coral, o pastor que faz o coral lá, o maestro, fez a mão, levantou todo mundo, aquele monte de irmãos, só de vestido branco, que era o, como é que fala o uniforme, né? E eu fiquei assim. A que começou a cantar o hino do 222, que cantor que estão. Manso e suave, Jesus está chamando. Eu ficava assim, parecia que estava falando tudo, minha vida Manso suave, Jesus está chamando. Alma por ti e por mim Ei, que nas portas espera velando Vela por ti e por mim Vem já, vem já Alma cansada, vem já Aí eu comecei a chorar né? Tenho certeza que naquela hora eu não vi ninguém fazendo nada, eu tenho certeza que Jesus estava me chacoalhando, eu estava chorando, eu segurando para não chorar, para não fazer vergonha. Mas quem que segura choro? Comecei a chorar. Comecei a chorar. E ele levanta a mão, vem aqui na frente, tem alguém que está querendo aceitar Jesus hoje. Naquela hora eu perdi o choro, perdi tudo. E fui com a mão levantada para cima assim, ó pessoal, estão tá vendo aí, ó. Foi assim que eu fui subindo lá na frente, não conseguia baixar a mão para baixar a mão, lá ia eu, no meio da igreja, assim, com a mão por cima, alegre, feliz já, chorando, mesma coisa, não baixava a mão não, não conseguia. Ele falava assim para mim, na, na casa da minha família, pessoal, o pessoal diz que quando a gente mora vira alma, não sabia o que era isso, vira alma. É uma alma vivente, ele falava, o pastor falou assim, vem vindo uma alma aí vivente, eu fiquei triste, fiquei assim mesmo, eu, falei, eu, Deus, eu sou gente, vivo, não estou morto. Porque morto para nós lá era, virava a alma, mas a família ensinou assim, assim. Eu falei, eu não sou isso, meu Deus, só no pensamento, mas fui assim mesmo. Chegou lá e falou, pode abaixar a mão, aí eu abaixei minha mão, demorou para abaixar a mão, abaixei assim mesmo e continuei chorando. Ele orou por mim naquele dia, irmão, que porque os irmãos faz isso quando alguém levanta a mão. Ele falou, graças a Deus, ele continuou falando que eu era árvore. A alma chegou aqui na frente, está aceitando Jesus. Marca o nome dele é aí, senhor. Assim, não tinha nada. tá meu nome. No nome da vida, no, no livro da vida. Fiquei alegre, chorando. No outro domingo eu já estava na igreja. E estou até hoje, glória a Deus. Eu vou encerrar por aqui, porque, olha, me dá vontade de ficar falando mais. Foi aquele dia, foi o dia da minha alegria. Estou até hoje. E hoje eu toco também. Tem Fiz o cavaquinho? tocar. Toca o bandolim, cavaquinho, o violão tenor. Gosto de tocar, amo tocar, porque foi assim que Jesus me ganhou. Está vendo uma música na rua, no meio da rua. Jesus salva a gente, irmão, em qualquer lugar. Você crê, você pode levantar a sua mão, você aceita. e Jesus te aceita. Você não é você que está aceitando ele, é ele que está aceitando você. Amém. Jesus te aceita. Você vai lá dizer, você não, não, não imagina. Mas só que não pode ficar assim, tá bom, irmão? A gente vai em pecado, de qualquer jeito, ele fala, pode vir de qualquer jeito. Eu que faço a limpeza. Na Bíblia tinha um homem chamado Zorobabel, que está lá no livro de Zacarias. E ele era zeloso, quando ele fazia um pele a pessoa aceitava, e já queria que faz se a ele. Não era assim, ele ficava assim. Rapaz, você não mudou nada, você agora você é servo de Deus. Assistia com ele, se de o Deus apresentar dentro dele e falar assim, espera aí, Zorobabel, você já fez sua parte, sua parte é evangelizar. Você já evangelizou? Para que você vai forçar os outros? Quem vai convencer agora é o Espírito Santo. Você deixou um serviço para o Espírito Santo ele vai convencer essa pessoa. E essa pessoa vai ficar feliz, vai ficar alegre. Aí o dia que ele aceita, não é assim. Ah, aquele que não vem pelo amor, nem pela dor, não é verdade. Não, não acredita nisso, não. Quem inventou isso? Não foi o pastor, não. Né? Nem o padre. O padre não vai falar isso, nem o pastor. Aí o Senhor ensinou para o Zorobabel, que não é por força, nem por violência, senão o bandido apanha tanto que aceitava Jesus. E não, ele, quanto mais ele apanha, mais ele fica revoltado, sai pior. Sai da cadeia, pior. Mas quando vai lá o irmão, irmão, Jesus vai te abençoar, Jesus vai te perdoar, sem ser feio na sua ignorância. Aceita Jesus que você vai ver sua vida mudar, da água para o vinho ele vai ficar assim, daqui a pouquinho ele está chorando lá no meio da cadeia, chorando, chorando. O que está acontecendo com você? Está passando mal? Eu falei, não, começando a passar bem agora. Agora que eu estou passando bem. Aí ele vai aceitar Jesus pelo amor, não foi pela pancadaria, pela dor, não. Ninguém aceita Jesus pela, pela, pela pancadaria, pela dor. Pode até que na doença ele esteja doente, esteja sofrendo um corpo terrível. Mas quando você vai lá e banda o coração dele com a palavra de Deus, ele vai sentar Jesus naquela hora. Não foi pela dor, foi pelo amor. Jesus é amor. A dor pode preparar o terreno. Aí o amor vem atrás, e que é a palavra. né, irmão? Executa sempre. a missão. Completa o trabalho. O pastor, irmão Lazio, eu queria só que o senhor terminasse... Fazendo uma oração para as pessoas que estão vendo esses vídeos, esse testemunho de fé, a graça de Deus abençoando as pessoas que estão acompanhando através do canal Memórias e Vidas. Amém? Eu não sei, vou, vou tirar minha máscara, porque eu não sou mascarado não, tá bom, amor? Eu sou um servo de é. Deus, sou imagem e é semelhança de Deus. E agora eu vou. E está diante da Trindade, do tribunal de Cristo, tá bom? Amém. Aqui, aqui, nesse lugar que eu estou aqui, é um tribunal. Amém. E eu vou fechar meu olho aqui, espiritualmente, eu vou desligar esse mundo. Não vou ficar aqui, não. Vocês vão ver eu, mas não é eu mais, Jesus na minha frente. Amém. Senhor nosso Deus e eterno Pai, aqui via pública, Pai, eu me encontro debaixo do Teu Santo. Cuidado, Pai. Venha abençoar a minha vida espiritual aqui neste momento, oh Pai. E abençoar todos que estão ouvindo esse áudio, oh Pai. Come com o teu sangue, cada um deles, oh Pai, abençoa, liberta aqueles que precisam de libertação, oh Pai. Liberta aqueles que precisam de salvação, oh Pai querido. Toca no coração de cada um, Senhor. Abençoa eles, que eles possam se distribuir, Senhor, não se ficar não. Para que ele possa aceitar Jesus como seu Salvador. Toca no coração de cada um, Senhor. Assim como o Senhor fez comigo. O Senhor tem poder de fazer com qualquer pessoa que levantar sua mão neste momento. Cuide de cada um em particular, Pai. É o que eu te peço, por favor, de cada um, desde agora e para sempre. E eu vou falar amém, amém e amém. Deus seja louvado eternamente. Amém. Amém. amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão. Hoje é que dia do mês? Dia 19. 19 né? de, de agosto. De agosto 2022. de 2022. Que Deus seja louvado. Deus está sendo louvado já. Irmão, não faz é lugar para aceitar Jesus, não, né? É. Vai esperar. Deus amanhã seja louvado. Mas você louvar. não sabe se amanhã você já deve estar no céu. É. E você nós sabe estamos aqui, vai andar em rua de ouro, segundo a palavra de Deus. Né? Desde que você aceita Jesus como Salvador. Ele vai mudar a sua vida de uma maneira que você não sabe como que ele vai mudar. Eu pensei assim também. Eu não sabia. E hoje eu dou graças a Deus do que eu sofri fez na minha vida. Não sinto vergonha, não sabe do que, é que eu sinto vergonha, irmão? É de pecar. Ofender e, a Deus. Ofender a Deus. E ofender de o tudo. próximo. Irmão, quando você for para a igreja, você confessa os seus pecados lá, tá bom, irmão? Em particular, Jesus, com você. Você nunca mais vai pedir perdão depois de pecado, porque é assim. Aquele que confessa os pecados e dê, não é assim, amanhã eu vou orar de novo, pequei de novo, vou pecar. não, Jesus falou, eu te perdoei ontem, te fiz uma limpeza total, o Senhor veio para fazer isso, meu. vencer o pecado, o pecado não é obra de Deus, você vai ficar pecando todo dia sabendo que o pecado não é mais obra de Deus, é. Jesus veio aqui por causa disso, a salvação, ele te a salva. perdoa, é. Louvado perdoou, seja Deus! Você nunca mais vai pecar! É. Você não precisa falar assim todo dia, ó Ó, eu vou te ajudar, presta atenção Que eu já estou te ajudando, ó Você não vai falar assim mais não, todo dia Senhor, perdoa o meu pecado Por pensamento, palavra e obra. Como é que eu faço então? Você vai trocar a oração Só mais nada, e vai dizer assim Senhor, não deixa eu nunca mais Pecar, nem por pensamento, nem por palavra Nem por obra. você já me perdoou Seja já completou a obra de perdão na minha vida eu estou tomando posse. Amém. Faz isso aí, irmão. Amém. Você vai pecar amanhã, se ele já te perdoou, ele veio fazer isso. É. Mataram ele, mas ele veio para perdoar os seus pecados. Ele desceu com todo o poder. Todo o poder me é dado, nos céus e na terra. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E haver oprimido ainda, né? Oprimido. O inimigo. Cansado é. e oprimido. Ele liberta e liberta. Para sempre, para levar para o céu. Louvado seja O que se não levou ainda? tá faltando alguma coisa, Tava preparando. É. Ele falou assim: Eu vou e vou voltar. Vou preparar a morada. Você sabia que Jesus vai casar? Vinde benditos de meu pai para a festa. A boda do cordeiro, ele boda um do cordeiro. Jesus, Ele quer nós lá, irmão. É, junto, ele vai casar. O casamento é uma sagrada de Deus. É, Deus abençoe. Ô irmão, muito obrigado. Viu? Deus, Deus abençoe. abençoe. Deus abençoe. Glória, Deus. Glória a Deus. Lázaro, Lázaro. Pereira. O do... Pereira. Por favor, vou sair, Amém. Amém, irmão. Com Amém. Deus, irmão. Deus abençoe. Aí, ó. Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Aí, ó. Amém, Jesus.